Do alto do púlpito, diante de milhares de fiéis, um homem vestindo uma roupa que imita a estopa se intitula apóstolo. Eu não vim como pregador, nem como apóstolo, nem como pastor. Eu vim como um profeta para mudar uma sentença na sua vida. E com forte vocação teatral, prende a atenção da plateia. Talvez ele nem saiba que tem a maldição do passado. Mas o que está em oculto vai ser revelado. Ele é o fenômeno Agenor Duque, um pastor que é adepto da prática de prometer o impossível. Espírito de milagres, cola o osso que está quebrado e devolve as forças na perna dela. Levanta, sozinho. Não é à toa que é reconhecido como o profeta milagreiro. O mesmo médico escreveu. O meu Jesus está dizendo, quem escreve a última parte da tua história sou eu. E através desse dom sobrenatural, ele abocanha cada vez mais fiéis e começa a incomodar as outras igrejas. Em seus cultos, já aconteceu diversas situações, como pessoas manifestadas por espíritos malignos. Dá o teu grito, ah! Dá o teu grito maldito! Ah! Nunca mais toque nela! Nunca mais! Um pai de santo que o desafiou, mas foi derrotado. Nunca tente tocar num giro de Deus, hein? O pai de santo se um padre que deu um show falando a língua dos anjos. E um homem que invadiu o culto e queria a todo custo eliminá-lo da terra dos vivos. Você veio fazer o que aqui? Te matar, seu co. P... Não toca, não, segurança, vai levar uma facada. Olha para mim! Tu veio fazer o que aqui? Te matar, le? Mas todos esses acontecimentos contra Genor Duque foram repreendidos no nome de Jesus. Ou será que não? Então, se você quer saber algumas verdades sobre esse pastor controverso, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Agenor Duque. Agenor Duque é um paulistano hoje com seus 40 anos, filho de pais separados, crescido numa família da Zona Leste de São Paulo, ex-viciado em Dorgas. No concorrido mercado das igrejas neopentecostais, ele é o pastor emergente do momento. Além das usuais curas de doenças e vícios que fazem parte de seu show, essa pessoa que tem vício do cigarro, da cocaína, ela pega nojo. Arrecadações em dinheiro insensáveis é a forma dele manter isso tudo. Mil pessoas aqui hoje, mil Vão fazer uma oferta de sacrifício ou de mil ou de quinhentos ou de cem reais. Assim, quem o considera como pastor, a quem o questiona sua vida como homem de Deus. E são tantas polêmicas e histórias relacionadas ao apóstolo Agenor Duque que o nosso tempo não dá para mostrá-las todas. Então, vamos relembrar apenas as maiores polêmicas que mancharam sua carreira como homem de Deus. Bom, todos já sabemos que pastores vivem em um universo que não podem faltar exageros. E com a Genor Duque não podia ser diferente. O segredo é que muitos líderes espirituais pegam o dízimo e investem neles. investem na vida deles. E dízimo não é para investir na vida do pastor. Eu até acho estranho você ficar rico sendo pastor. Porque eu não faço muita coisa, não ser pregar o evangelho. Ele, que sempre aparece em seus cultos vestindo de mendigo e tenta passar a ideia de pobreza e humildade, mas, fora dos palcos de sua igreja, ele se transforma. Ele se locomove de Porsche e até um jatinho, e não é de admirar que ele possui um patrimônio milionário, conquistado, obviamente, às custas dos fiéis. No ano de 2015, a imagem do pastor Ageno Duque ficou prejudicada, tudo porque um vídeo começou a circular na internet, em que ele aparece se exibindo com uma Ferrari avaliada em mais de 800 mil reais. Aí chefão, olha nada aí ó. Conforme vimos, a Genor Duque é um tipo de pastor ostentação, convidando seu dizimista para dar um rolê na sua Ferrari. É nóis, mas é para dar um rolê? Quem quer comprar um carro zero? Não, não é, não é em 60 prestação, não, desculpa. É a Vista. Nunca foi confirmado se o carro era realmente dele, apenas suspeitavam. E diante da repercussão negativa do vídeo, a Genor Duque se manifestou publicamente esclarecendo essa polêmica. Eu dei a volta numa Ferrari de um amigo meu e as pessoas começaram a me caluniar falando que o carro era meu. O carro não é meu. Se fosse meu, eu falaria. Sem nenhum problema. Isso é caluna, enjua, difamação. Mas profetiza que eu recebo, então não um posso, vai me dar um. Nesta foto, vemos um jovem que sempre estava com um sorriso no rosto. Embora padecesse de um câncer, nunca perdeu a esperança. Ele, muito crente no poderoso Deus, foi algumas vezes na igreja de Frodeliz, como vemos nessa foto. E conforme a própria Frodeliz confirma. Ele é, ele é frequentador da igreja, é amigo meu pessoal. É de quê? câncer amputou a perna, mas o câncer já tinha invadido o pulmão. Mas, uma cura para o que precisava nunca aconteceu. Até que certa vez, ele foi até uma dessas reuniões da pastora Flor Flordelis e o pregador da noite era o poderoso apóstolo Agenor Duque. E durante o espetáculo, ele, Agenor Duque, prometeu curar o câncer desse rapaz. E movido pelo momento, Agenor Duque diz que Deus falou com ele e em seguida entrega a profecia ao rapaz quando eu virei aquela bacia de água em cima de você você me diz que o deus que purificou Naman e que curou a Simone ele curou você hoje ele está curado conforme ouvimos a Genotruc grita para todos ouvirem que o rapaz está curado mas Parece que algo saiu errado e infelizmente o milagre não aconteceu, pois Deus resolveu levar o rapaz. Eu te digo, aonde Deus mandar você ir dar o testemunho dele, você vai dar. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai soprar o nome desse jovem no Brasil. E em fevereiro de 2016, sua tia Camila Leonardo Cruz publica uma nota de falecimento do jovem. Vai com Deus, você deixou um legado muito importante para nossa família. Você mostrou quanto foi guerreiro, lutou até o último minuto. O que chama a atenção ao depararmos com episódios como esse, é sobre um perigo que está dentro de igrejas. A adivinhação no púlpito não passa de uma descarada e evidente trapaça. Supostos milagres como esses, apenas fazem parte de um show que afinal é pago para assistir, com arrecadações das ofertas e dízimos. Agenor Duque não está errado, isso faz parte da profissão dele. Errado é quem vai nesses cultos e doa seu suado dinheiro. Em um culto de janeiro do ano de 2016 realizado na sede da Igreja Planitude do Trono de Deus, Agenor Duque aparece realizando uma tal libertação em uma fiel. E para concretizar essa tal libertação, o apóstolo parte para um ritual bizarro. Ele cospe na boca da jovem. Isso mesmo, cospe. E percebemos que não pode cuspir de volta a fiel tem mesmo que engolir para que seja beneficiada por Jesus. Parece nojento aos nossos olhos, mas seria essa cena bem vista aos olhos de Deus? Ou até Deus está com medo dessas coisas estranhas que vêm surgindo em igrejas? Seria esse um ritual pagão disfarçado de evangelho? E quem pratica esses rituais está de fato preocupado em ensinar o caminho da salvação a alguém? Bom, o fato mesmo é que esse comportamento do apóstolo foi muita falta de higiene com a fiel. A repercussão do vídeo foi tão intensa que sites intitulados de incrédulos propagaram a bizarrice do Agenor Duque e isso tem impressionado e chamado a atenção dos internautas. E é claro, causou uma grande polêmica. E não é que um outro pastor de uma outra igreja resolveu repetir o mesmo ritual de Agenor Duque? Nesse vídeo, mostra um culto e uma fila de pessoas aguardando a oração em frente ao altar e o pastor, ao tomar um gole do copo d'água, abre a boca do primeiro na fila e cospe dentro, jogando o restante do líquido sobre a sua cabeça. Será que a moda já pegou? Pensou se esta moda pega aí na sua igreja? O seu pastor cuspindo na sua boca e mandando você engolir? Uma nojeira dessa tá amarrado em nome de Jesus. A Genor Duque segue o mesmo caminho de seus mestres Macedo e Valdemiro, porém mais extravagante que eles, como fazer o seu show polêmico, que ficou conhecido como Unção do Cavalinho. Vai, vai, oh vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai com cabelinho, vai, vai, vai. vai com cabelinho, vai, vai. O vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vai com cabelinho, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vou vai com cabelinho, vai, vai, vai. Vou vai, vai. vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vai com cabelinho, vai, vai, vai. Isso é divertido aos nossos olhos, porém horripilante aos olhos de Deus. Lamentável o nível que chegou às igrejas evangélicas, mas esse espetáculo não é de autoria do Ducão, e sim da pastora Luciana Alves. Nesse vídeo, a pastora Luciana Alves é fortemente usada pelo poder de Deus e executa a famosa unção do cavalinho. A Genor Duque é um religioso que não tem tolerância para ouvir críticas. Em um culto, um homem resolve discordar de suas palavras e, de repente, ele vociferou maldições contra o homem que se opõe às suas ideias. Nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você anda, até você voltar aqui e respeitar o profeta. Se eu sou homem de Deus, você está maldiçoado. Olha pra mim. olha pra mim. vamos ver então. Desafio, se eu sou homem de Deus você vai ver, você vai aprender a respeitar a Essas foram as palavras proferidas por ele quando o homem discordou de sua pregação. Será que Agenor Duque esqueceu dos ensinamentos de Jesus que pede para abençoarmos os nossos inimigos? Uma cena horrível, um que se diz homem de Deus completamente histérico amaldiçoando um irmão com paralisia. E ainda de pé, o homem continua enfrentando a Genor Duque, contestando o que ele estava pregando. Truque, vendo que o homem não havia ficado paralisado, diz que ele é um enviado do diabo e pede que deixe o templo. O diabo até pessoas aqui te pedir. Tem que de Deus à igreja. vai embora daqui, rapaz. Vai embora daqui. O verdadeiro Evangelho do Senhor não é fonte de renda. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é o povo, ou seja, a pessoa de coração quebrantado e contrito, que crê na morte e ressurreição de Jesus, e que também observa os seus ensinamentos, procurando viver em amor, imitando Jesus na bondade e misericórdia, seguindo os seus passos como um bom discípulo. Jesus, certa vez ensinou sobre um novo mandamento que é, Amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas que participam fielmente de alguma empresa religiosa dessas, que hoje são denominadas igreja, deveriam começar hoje mesmo a fazer a vontade de Deus verdadeiramente que é doar os seus dízimos ou ofertas para uma instituição de caridade, ou ajudar uma pessoa necessitada mais próxima, porque agindo dessa forma é que estará ajudando a verdadeira obra de Deus e Jesus Cristo recompensará. A Bíblia relata um salmo dizendo que Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei, diz o Senhor porém a salvo aquele para quem eles assopram.